Saia por aquela porta e leve tudo que me faz lembrar a gente. Saia sabendo que vai e não volta mais. Não esqueça nada. Leve o caos que você causou em mim. Leve a angústia e tudo o que foi em vão. Voltarei a usar o meu riso frouxo. Os brilhos dos meus olhos vão se fazer mais presentes. Se oriente. Tenho pretensão de seguir sem me lembrar de que você existiu aqui. Não quero mais ser refém da sua insegurança. Meu coração não é mais picadeiro para o seu comodismo. Não quero esse amor genérico que só enxerga o próprio umbigo. Não quero mais resgatá-lo quando tudo fugir do seu controle. Se vira. Você me deixou sozinha tantas vezes e nem se deu o trabalho de me abraçar quando voltou não quero ser o porto seguro de alguém que se esconde quando está tudo bem e só me procura quando precisa se lembrar o quanto é capaz. Pegue essa sua negatividade e leve com você. Não quero do meu lado quem me atrasa. Não me impulsiona a seguir o que de fato condiz. Eu vou ficar bem. Assim como tantas outras vezes eu fiquei quando você insistiu em sumir só para ter quem massagear -se o seu ego. Cansei de entregar o meu amor sincero em troca de suas fachadas, de quando convém. Vai embora de uma vez. Será que você não enxerga que já estamos sozinhos? Nossos caminhos não combinam. Não temos mais a mesma sintonia. Vai embora e se faça feliz por lá. Bem longe de mim. E por favor, carregue sozinho as suas culpas. As suas desculpas e o que mais for necessário pra mim. Vá e não volte. Espero não esbarrar em você por aí.